Boa noite a todas e a todos. Hoje nós estamos fazendo um debate importante, porque nós vamos votar ainda essa semana, com certeza, vai ser o primeiro projeto que nós estamos votando depois que mudou a lei da Câmara Municipal, mas nós vamos, estamos discutindo o IPTU. Esse projeto chegou aqui na casa na quinta-feira, na própria sexta-feira, eu, vereadora Juliana Fraga, fizemos os estudos com a nossa assessoria e protocolamos uma série de, de documentos é, solicitando para a prefeitura o estudo que baseou todo esse projeto. É, eu recebi ontem, já da presidência da Câmara, uma negativa do processo, ele me pediu que eu fizesse através de requerimento já fiz, mas o projeto, inclusive, o requerimento está sendo destacado aqui na sessão de Câmara. Eu e a vereadora Juliana estamos em sessão de Câmara ainda, então eu vou... Estamos abrindo esse debate, mas vamos voltar para o plenário e nós vamos aqui com Wagner e com a Cláudia fazer essa conversa do IPTU. Bom, o que nos assustou muito, primeiro, que nenhuma categoria dos trabalhadores tiveram aumento salarial, né? Nós estamos assistindo uma crise nesse país, porque o Bolsonaro não tem projeto para o Brasil, nós estamos vendo aí o problema da carne, o problema da gasolina, o problema do gás, né? Hoje nós temos, assim, inúmeros é, trabalhadores, é, população que sofrem acidente, porque como não tem dinheiro para o gás, estão é, lá com álcool, né? É, e aí o álcool explode e nós temos aí milhares de pessoas vítimas dessa situação, que é uma, é uma situação caótica mesmo, é, que nós estamos vivendo, em função de uma política é, nacional. E nós temos a crise da pandemia. A crise da pandemia, nós temos famílias inteiras quase desempregadas, né? Então, nós precisamos e temos que pensar nas políticas públicas para isso. É, infelizmente, é, não é isso que o prefeito está fazendo. Ele é insensível, como foi em toda a pandemia. Na pandemia, nós não demos... A prefeitura não comprou uma cesta básica, nenhuma cesta básica, né? E, na pandemia, os trabalhadores, é, quem prestou serviço, pegaram empréstimo e tiveram que devolver. Então, é, essa é a realidade. Então, nós estamos... É, vamos debater aqui um projeto que, infelizmente, tira é, da população, é, coloca para a população um ônus muito grande. Então, eu vou passar já para o Wagner Balieiro para fazer a apresentação. Nós teremos depois a Cláudia Castelo Branco e a vereadora Juliana Fraga. Com a palavra, Wagner. Boa noite, Amélia. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar aqui também todos que estão aqui já acompanhando a nossa live. Júlio Beraldi, Valdir Martins o Marrom o nosso querido amigo servidor público aqui, o Maurício Machado, Jarbas Lima, a todos que estão aqui participando com a gente, para falarmos sobre um assunto que é de extrema importância para a nossa cidade, para a nossa população, que é a questão do IPTU. O IPTU, é, toda a legislação em relação ao IPTU, principalmente a questão da planta genérica, o que, que é a planta genérica? É o valor que a prefeitura vai colocar é, em cada região de nossa cidade, por rua, por quadra, o valor do metro quadrado aqui. E a, a cada quatro anos, tem uma legislação que obriga a prefeitura a cada quatro anos, no primeiro ano do mandato, é, que seja debatido esse assunto da questão do IPTU. E conforme você colocou, Amélia, nós estamos numa situação onde a crise é muito grande, com tudo sendo é, ficando mais caro por causa da inflação, combustível, comida, energia elétrica, e com perspectivas ainda de ficarem ainda mais caro. né? E o que, que a maioria das prefeituras estão fazendo? A maioria das prefeituras estão trabalhando com a proposta de é, trabalhar o congelamento do IPTU, né, de discutir a possibilidade de não aumentar o IPTU, até porque a gente já está com uma situação muito terrível é, acontecendo para a nossa população. E, lamentavelmente, né, depois a gente vai entrar aqui com mais detalhe em relação ao que está que acontecendo em relação ao IPTU, é, mas a prefeitura protocolou na Câmara na quinta passada, quinta passada, Uh, o projeto de lei complementar número 16 de 2021, que é o projeto de lei que atualiza o valor do, do, do IPTU, da planta genérica, e já vai querer votar nessa semana. Então, menos de uma semana já vai ser votado o, o projeto do IPTU, é, é, dentro daquela proposta do projeto VAPT-VUPT, né, que vota tudo sem ninguém saber o que está que acontecendo, sem a sociedade acompanhar. E... Pior do que, é, é, o pior ainda é a situação do projeto, que o projeto tem, além de ser escondido da população porque está voltando correndo, está voltando sem debate com a sociedade, está aumentando o IPTU no momento de crise, conforme a Amélia colocou aqui. Eu, depois a gente vai entrar nesse processo aí da, de, de como estão tá sendo os valores, os indicativos, mas é com muita alegria que a gente está aqui hoje com a Cláudia, a Cláudia Castelo Branco, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande em administração pública, que já trabalhou nessa área, é, envolvido com legislação do IPTU, que vai estar conversando conosco aqui um pouquinho. Está aqui também a Juliana Fraga. Eu não sei se a Juliana quer dar um, um bate-papo primeiro, porque está no meio da sessão também, Juliana. É, se você quiser falar antes, por causa da sessão. Aí depois a gente passa para a Cláudia falar um pouco do IPTU. Tá bom, é, então, boa noite, né, boa tarde, boa noite, é, eu também dei uma escapadinha aqui da sessão, já começaram a fazer alguns debates ali sobre o IPTU, eu acho que já sabendo da nossa live, quiseram é, falar coisas que nós já sabemos, o que a gente quer, mais informação, né. É, para você ter uma ideia, isso daqui é o, nosso, é o material que nós temos para estudar, né, sobre o IPTU. E, e, e provavelmente ele vai ser votado na quinta-feira, um assunto tão complexo, um assunto tão difícil, que a gente tem que se debruçar mesmo para estudar, tem vários anexos, é, comparativos com leis anteriores, leis de 1979, leis de 2007, são mudanças que vão acontecendo no decorrer dessas leis, que ele está alterando, e por causa de, um, de, uma, de uma votação da lei VAPT-VUPT, mudou-se, e provavelmente esse projeto pode ser votado quinta-feira agora. Então, isso foi, é uma perda para nós, não só para nós vereadores, mas para a cidade, que não tem tempo suficiente para estudar melhor, para conhecer melhor, para debater melhor um projeto dessa envergadura, desse tamanho. É, mas a gente está aqui se debruçando para... Já fizemos algumas emendas, nós temos até quinta-feira para propor emendas, para melhorar o projeto, que nós queríamos mesmo, nós queremos mais informação, e, e a gente queria que ele retirasse, né, devido a tanta, tantos, tantas coisas que têm acontecido. Mas a gente está aí discutindo, e a gente quer saber mais, a Cláudia, ela é conhecedora, ela já deu algumas, é, alguns apontamentos para nós, né, então, é muito bom essa live para a gente conhecer um pouquinho mais e saber sobre esse projeto. Legal, Juliana. Eu queria aqui já passar então para a Cláudia, né? A Cláudia está fazendo aí uma fala conosco. A Cláudia que já trabalhou na administração aqui na época da prefeita Ângela, que trabalhou na administração do PT de Jacareí, e que conhece né, dessa área de orçamento, né? E entre elas está aí a questão do IPTU. Só para título de curiosidade, vendo aqui agora com vocês, e para todo mundo, em plena pandemia, no, comparando 2019 com 2020, nós tivemos um aumento de arrecadação de 9,43% no IPTU. Então, o IPTU, mesmo com a crise, São José teve um aumento de arrecadação de 9,43%. Né? É um aumento de 25 milhões de reais comparado com 2019. Então, em 2020, São José arrecadou em IPTU 25 milhões de reais a mais que 2019. Agora, nós estamos vivendo um momento muito difícil, o prefeito está votando praticamente escondido, né? a gente está sendo alertado aqui pela vereadora Juliana, que é a líder da nossa bancada, pela Amélia, que um projeto entrou na quinta passada e correndo o risco de ser votado nesta quinta. Cláudia, seria legal você falar para a gente um pouco sobre PTU, e depois a gente abre o debate aqui com as vereadoras novamente. Boa noite a todos, Wagner, vereadora Juliana, tal. Eu sempre, é, desde que eu comecei a discutir IPTU, é, sempre participei do lado do reajuste, mas nós sempre fomos muito, muito prevenidos com, com o impacto que causa na população, porque a gente sabe quanto causa isso na população, até porque o IPTU, diferentemente de outros impostos é, estaduais ou federais, ele pesa diretamente, ele... Conversa diretamente entre o munícipe e o prefeito, né? Então a gente sabe quanto isso impacta na população. Talvez seja por isso que o próprio prefeito não quer dar tempo para a população discutir, para a população nem saber que esse, que esse projeto foi encaminhado à Câmara, né? Quer dizer, eu acho pouco viável em uma semana eh, os vereadores terem informação para poder votar com consistência a população saber quais são os vereadores que estão votando a favor, que a gente já sabe quais são os que estão votando a favor e os que estão votando contra e por quê. Né? Então, eu penso que só através mesmo de, de uma mobilização popular muito grande e que é difícil na forma como eles estão colocando né, esse processo todo de votação do IPTU, é que a gente consegue travar é, esse processo. Né? Então, mas... O que eu gostaria de colocar primeiro, né? o orçamento ele é uma peça que demonstra o caminho do recurso público. né? É a receita que entra e a despesa que sai. Agora, para entrar mais recurso, provavelmente ele está pensando em mais, é, mais investimento público em propostas, em, em, em políticas públicas. Eu não sei se em algum momento ele falou isso, porque é importante para a população saber, por isso que é importante a discussão, é importante para a população saber, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero a partir do ano que vem conceder mais é, cestas básicas para a população ou aumentar o número de vagas para, para determinado serviço, então, assim, é, é tudo isso que não, não basta só falar, olha, eu vou reajustar o IPTU, vou aumentar o IPTU, né? é, o IPTU, ele precisa explicar, as coisas não podem ser, assim, é, simplesmente jogadas para a população. Nós tivemos um tempo, já logo após a Constituição, que nós come... no país a gente teve muita discussão, né? então era o um orçamento participativo, que na administração da Ângela, na administração do Carlinhos também através da discussão da RDO nós discutimos com a população né era discutindo com a população o que que, ela, que qual o investimento prioritário dela então toda essa discussão com a população ela foi sendo reduzida nós estamos esse governo que está seguindo os mesmos moldes do governo federal ou seja menos discussão ou nenhuma com a população é, eu acho que a gente está na hora de, de, de, de ir para a população e mostrar, olha, tem, tá, tem sendo uma proposta de IPTU e a gente precisa ocupar um espaço para mostrar que a gente não quer. E a gente precisa voltar a ter um espaço para discutir com a população. Era isso que eu gostaria de colocar. E assim, acho que a Amélia descreveu muito bem quando ela falou também que é insensível. É uma insensibilidade total propor um reajuste no momento, um reajuste do IPTU no momento em que a gente está vivendo. Quer dizer, as projeções para este ano já estão péssimas, né? E para o ano que vem, pior ainda. Hoje, por coincidência, saiu uma matéria no, na televisão que se tenta... Porque, primeiro, parece que, assim, que, que, que algumas pessoas enxergam São José dos Campos como uma ilha, né? Como se São José estivesse descolada do restante do Brasil. São José não estivesse vivendo uma crise. Não vivesse parte da crise que o país vive. 70% das vagas de emprego, geradas de, de emprego agora, após a pandemia, elas foram geradas por pequenas empresas. Então, assim o que a gente vê é uma quantidade muito grande, aí falando do, da parte do, do, do, do comércio e, das, e, e dos prestadores de serviço, o que a gente vê é uma quantidade muito grande de imóveis que foram fechados, e que estão para alugar. E que dificilmente serão alugados agora, porque não existe espaço para isso. Muitas pessoas que eram prestadoras de serviço, que tinham salas comerciais alugadas, agora estão prestando serviço nas suas próprias casas. Estão, estão improvisando o atendimento, porque não há condições de pagar esse aluguel. Agora a gente vem com o IPTU, com mais um peso para, para esse pessoal, que agora que está voltando a começar a poder abrir a porta, a poder atender, aumentar sua renda, aumentar a sua receita, quer dizer, melhorar a sua receita, quer dizer, além de ter que pagar pelo que deixou de arrecadar ao longo de um tempo, né? Então é uma insensibilidade total a gente falar de reajuste do IPTU no ano que nós estamos enfrentando, 2021, e o que nós vamos enfrentar no ano que vem em termos de 2022. Então eu gostaria de e fora, bom, sem falar do, do imóvel residencial, porque o IPTU Diferentemente do IPVA, o IPVA ele é um imposto que ele pega o proprietário do, do veículo. O IPTU ele pega o proprietário do imóvel, mas ele também pega o locatário, porque a gente sabe que quem paga o IPTU não é o proprietário do imóvel quando ele loca um imóvel, é o locatário que vai pagar. Então, ele pega todo mundo. E, assim, vai, vai, vai haver o reajuste, vai haver um incremento, um aumento da arrecadação do ITBI certo, quando tiver a negociação do imóvel, mas, assim, vai, é, provavelmente vai haver um impacto negativo para as pessoas também locarem imóveis. Então, tudo é um círculo que vai impactando negativamente os munícipes, sem, ele, sem o prefeito demonstrar em que, que ele vai aplicar esse recurso é, a mais que ele está prevendo arrecadar. Acho que, em linhas gerais, era isso que eu queria falar, Wagner. Ok, obrigado Cláudia, a gente vai continuar aqui a nossa conversa, eu eu não sei se a Juliana aqui tem alguma consideração já para fazer, Juliana eu vi aqui que dentro da, da sequência aqui, né, é, seria legal a gente já estar tá falando da é, da situação que a gente pegou do processo na Câmara, né, eu acho que se você colocar aí um pouco aí o processo na Câmara, né, que foi lido quinta agora, passada, né, e eu preciso ligar o som. Liga o som, Juliana. Perdão. Sim, é aquilo que eu coloquei na, logo na minha, no começo da minha fala, que foi lido um projeto desse tamanho, dessa envergadura, né, dessa complexidade, e lido na quinta, para... Temos uma semana para estudo, uma semana para propor emendas, uma semana para ouvir, a Cláudia também comentou isso, para ouvir a população, para dar conhecimento à população e ter um retorno. Então, é, é assim, é, é, é inconcebível, porque exatamente a correria faz com que a população não saiba, depois ela vai... Primeiro, que é a mudança na planta genérica, né? Que vai impactar no IPTU. E, e a população, muitos só vão sentir mesmo a hora que chegar o carnê, né? Com essa com esse aumento, e aí tem todo, tem é, vai ter lugar locais que vão, vão aumentar 10%, locais que vão aumentar 20%, 40%. Então tem essas diferenças também, mas todos vão sofrer um reajuste. E foi falado muito bem que é a situação hoje, onde algumas cidades congelaram o IPTU congelaram por alguns anos, até, teve universidade congelou por quatro, três anos, né? e aqui não, aqui a situação corre do jeito que está, você falou muito bem, teve um aumento na arrecadação, e nada foi feito para o munícipe, nesse momento que as coisas estão bem difíceis, né, então... É, é essa situação que nós temos aqui em São José. Juliana, se você me permite falar. Pode falar, assim, claro. Toda vez que nós estávamos, que, que eu estava atuando em Jacareí, é, a gente sempre era chamado na Câmara para apresentar o projeto e discutir com a população e com os vereadores também. Nunca era um projeto, olha, está aqui, posto é isso. Nunca foi assim. É a primeira vez que eu vejo um projeto que é assim, olha, é isso e acabou. Nunca Não. Isso. E Cláudia. Não. Não, desculpa, mas assim, é, é tão absurdo aqui em São José que ainda hoje, eu saí da, da sessão, o vereador estava falando sobre o PTU, mostrando um monte de coisa, que estava tudo no projeto, porque nós queremos dados além do projeto, porque do projeto nós temos, é, nós queremos mais dados, aí, e colocando que o prefeito não... Nossa, enchendo a boca para falar que o prefeito é maravilhoso, que isso não vai... É, prejudicar ninguém, o prefeito não faria isso. Então, assim, é uma bancada do amém e do aleluia ainda, porque além de dizer amém para um projeto que a maioria ali nem deu tempo de estudar, porque é impossível todos os vereadores ali da bancada conseguir estudar um projeto desse, ainda falar que não, que não vai prejudicar a população. E nem sequer apresentar para nós, porque realmente mandou para os vereadores se virem, né? Então, é isso que você falou. Nós queríamos que trouxesse e discutisse, mostrasse e falasse para a população realmente o que está mudando e o que, que vai é, impactar na vida da população. Mas, e desce o destino, né? E desce o destino. o importante também do, do IPTU, é o desafio do, do IPTU é tributar, tributar melhor o patrimônio. Porque se votar sem saber se está sendo tributado de forma melhor, mais justa, é. né? Tributar mais aqueles que podem pagar mais, Exato. menos aqueles que menos podem pagar, porque quando se fala, olha, o, o imó... ele tem um momento no projeto de lei que ele fala que os imóveis valorizaram ao longo do tempo, sim, valorizaram ao longo do tempo, mas houve um empobrecimento muito grande neste ano. Das pessoas, Isso. então aquele patrimônio que você tinha, você continua tendo, mas a condição de você arcar com as despesas relativas a ele diminuiu porque houve um empobrecimento da população. Aí você vem, ah, você tem esse patrimônio, certo? Mas você consegue mantê-lo? Tanto que a é. gente vê muitas casas que estão caindo aos pedaços, você vê que estão fechadas, porque as pessoas não conseguem mais arcar, não é? Então é, é um isso caso mesmo. grave, uma, uma total falta de sensibilidade, eu acho que é isso. É, você falou isso mesmo. E além do, do aumento, nós fizemos algumas, algumas emendas, né? Mas o, o valor do IPTU, a, a correção do, do IPTU, né? Que vai ter então tudo isso o fim da isenção o fim do envio na verdade olha só eles enviam um carnê eles enviam um carnê para quem é isento e a população não sabendo porque a população tem muita gente que não sabe nem que que ela tem esse direito né não consegue a São José é uma cidade enorme de pluralidade, pluralidade, a gente recebe pessoas, assim, bem simples, que vem com carnê, olha, mas será que eu sou, será que eu sou isento, será que eu sou... Eu já paguei, será que eu consigo Não, não consegue, mas eles mandam o, o, o carnê, a pessoa paga com medo, e ela era isento, mas também não tem o direito de receber a devolução. Então, até isso, a gente está questionando, para não mandar o, o carnê para quem é isento, né? porque isso também é uma, é, é assim, é uma insensibilidade, né? sabendo que muitas pessoas vão pegar esse carnê, não sabendo do seu direito, não tendo como correr, saber, conhecer, elas vão se preocupar em pagar, vão ter dificuldade de pagar, mas vão pagar por medo. Então, Agora, tem, essa, tem mais isso. Wagner, teve um comentário aqui, se não conseguiria parar o projeto, é possível isso não? V vereadora. Deixa para a Juliana falar isso aí, que é muito difícil de parar. É opinião minha aqui, porque é muito difícil de parar, até porque está dentro de um rito que foi construído na Câmara do vapt vupt né? É, é. Se eu conseguiria parar, se tivesse a maioria dos vereadores favoráveis, né? Eu acho que é, é isso. Né? Na verdade, a mudança foi muito bem de caso pensado, né? São projetos que vêm e que eles querem a celeridade, sem muita discussão, então eles mudaram o rito. Então, veio um projeto, ou teve um projeto na Câmara, aqui mudando o ritmo, mudando é, datas, correndo com datas, tirando, antes eram dez dias úteis, passaram dez dias corridos, alguns eram cinco dias úteis, agora são cinco dias corridos. Então, isso faz com que tenha essa pressa, aceleridade, celeridade né, nos projetos. E esse é um deles. Então, quer dizer, já votaram isso antes? Parece de caso pensa? Parece não, né? De caso pensado, que quando fosse um projeto que ia ter muita discussão, ia ter muito, muita, as pessoas poderiam se manifestar, se mobilizar. É, é melhor então mudar esse rito, porque daí as pessoas têm menos tempo para conhecer o projeto, para se manifestar. Então, provavelmente acaba o prazo de emenda nas, às seis horas amanhã, na quinta-feira, e como a maioria que faz o parecer é da base, já vão fazer o parecer para votar logo em seguida. Olha isso. E, e a gente não se ilude, não adianta a gente se iludir achando que, ah, não, eles vão segurar. Não. Se eles quiserem, eles vão colocar para ser votado na quinta com a mais pressa possível, para não ter debate, não ter discussão, e a população só fica sabendo na, na hora de receber o, o carneto. É, triste, é isso aí. É complicado. É, é, é o, o, Quando a Juliana até colocou aqui o exemplo dos bairros, das situações onde a pessoa descobre que ela é, é, é, Depois que já recebeu o carnê, é aquela história que a gente falava até em, em anos anteriores, do vai que cola. né? A prefeitura manda, se o morador não souber, vai cair na história de ter que pagar uma coisa que ele tem direito de ser isento. Nós temos diversos bairros que é a história dos bairros que hoje tem da, algum imóvel com valor menor que R$ 58.905, quase R$ 60 mil. Reais. O projeto está vindo com a história de aumentar para R$ 80 mil reais o valor venal do imóvel, ou seja, todo mundo que tiver valor venal menor que R$ 80 mil não pagará IPTU desde que seja padrão 1. Porém, como nós estamos tendo um aumento muito grande do valor venal, você não está ampliando benefício nenhum. Né, para ninguém, praticamente, com esse aumento dos 58 mil e uns quebrados para 80 mil reais de isenção do, do valor venal. Então, esse, esse benefício que o prefeito, entre aspas, diz, que está colocando que até 80 mil não paga IPTU, aquele, a pessoa que pega o carnê de IPTU e vê lá, valor venal do imóvel menor que 80 mil reais, não vai, não vai ter pagamento de IPTU, desde que ela entre com o pedido de isenção quando receber o carnê. Porém... Com o valor de reajuste que está sendo feito nesse momento, esse, esse, essa possibilidade de isenção é muito pequena é, nesse momento. É importante a gente aqui, só para dar uma clareada para todo mundo, o IPTU ele é constituído de quatro elementos aqui para fazer a conta. Quatro elementos. Se qualquer coisa, a Cláudia e a Juliana vai me, aj me ajudando aqui. Quatro elementos. É o preço do metro quadrado do terreno, então, o valor do metro quadrado do terreno, o preço do metro quadrado da construção, a alíquota que está sendo aplicada ao valor do metro quadrado do terreno somado ao preço do metro quadrado da construção e o tempo de existência do imóvel, conhecido como depreciação. Então, esses quatro elementos. O projeto que o Felício mandou para a Câmara, ele não mexeu na depreciação, a depreciação continua a mesma coisa, mas ele mexeu aumentando demais o valor do metro quadrado do terreno, que é um dos itens que compõem o IPTU. Então, o valor do metro quadrado do terreno está aumentando em alguns bairros 40% a até 70%, dependendo do bairro. Então, de 40% a 70%, a grande maioria dos bairros estão aumentando no preço do metro quadrado de terreno, que é um dos itens que compõem o IPTU. O preço da construção está entre 20% a 30%. A maioria dos preços do metro quadrado de construção está de 20% a 30%. Então, você tem dois itens do IPTU metro quadrado do terreno, é né? então, o valor do terreno onde está a casa, está o apartamento, o comércio, o valor do terreno aumentou bastante. Você tem o valor do metro quadrado de construção que aumentou bastante. E tem uma pequena diminuição da alíquota. Com tudo isso, né, com todos esses aumentos, e mesmo com a diminuição da alíquota, todos os imóveis, praticamente todos, dentro de uma particularidade ou outra, mas todos terão aumentos de 10, 15, 20, até 40% seja ele comércio, seja ele indústria, seja ele é, somente terreno, seja ele é, casa simples, seja ele casa é, de, mai de, de maior valor, o IPTU está vindo aumentando pesado para todo mundo né, e, e não tem ali nenhuma mudança que a gente possa dizer que está beneficiando a população. Essa história de que está aumentando de 60 mil para 80 mil ele praticamente perde o benefício por causa desse aumento que teve do valor do terreno, do valor, do, do, do valor venal do terreno, do método quadrado terreno da construção, o valor venal do PTU ficou tão alto que quase que você não beneficia ninguém nessa história de ter valor venal no imóvel menor que 80 mil. Você Praticamente, até inclusive, deve estar diminuindo o número de isenções. Queria cumprimentar aqui também a Margarete, que está aqui acompanhando com a gente. O Jarbas colocou várias coisas aqui em relação... Os comentários em relação à questão da, do, do, do IPTU, né? Mas. Magneiro, é, um... Eu só gostaria de acrescentar que quando pois ele é. altera, ele dá maior peso ao terreno, ele também reduz a, a chance de erro, né? Hum. Quando ele dá maior peso ao, ao valor do terreno, porque o imóvel que está em cima do terreno ele pode ter uma variação, uma, uma possibilidade maior de, de, de erro na precificação, né? Então, ele põe valor no terreno, um peso maior. Sim, sim. é Porque daí o terreno... Você tem a metragem, você coloca um valor por metro quadrado do terreno. Se o cara tem um terreno de 200 metros, uh, o valor do metro quadrado é mil. Então, vai ser 200 mil reais o valor do metro quadrado do terreno, que é um dos itens que compõem o, o, o cálculo do IPTU. Então, é, é, é uma situação que você vai ter aqui. Um, tem aqui um projeto que está mexendo com a vida de todo mundo, né? mexe com as entidades que trabalham até, inclusive, com o comércio, mexe com os moradores de periferia, morador do centro, morador de todas as regiões, e que vão receber de surpresa ali um carnê com valores maiores, com aumentos, porque não tiveram a oportunidade de debater o assunto e nem de discutir com a prefeitura uma possibilidade diferente de outros lugares de não ter aumento, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando. O, Eu acho que a Amélia entrou aí agora também, Amélia? Se você quiser falar conosco aqui agora, eu acho que poderia falar das propostas. né? O projeto está em cima da hora, tem uma semana apenas, mas a bancada do Partido dos Trabalhadores fez algumas emendas para a gente tentar trabalhar a proposta da, de alterar, pelo menos o projeto correndo aqui, né? é, durante essa situação. Então, América, é contigo aí, para você falar um pouco das propostas que o PT está apresentando, você e a Juliana estão apresentando para tentar é, brecar um pouco essa situação absurda que o Felício está colocando em nossa cidade. É, Wagner, antes de entrar na proposta, acabou a votação na Câmara, teve três votos favoráveis ao nosso requerimento de informação ao processo para justificar todos esses aumentos. Já disse lá no plenário que nós vamos judicializar para que a gente tenha todos os estudos que justifiquem esses aumentos. Nós já ganhamos, da outra vez, da questão da vacina, da lista da vacina. Então, nós estamos com o requerimento rejeitado, eh, nós vamos fazer, eh, vamos para a justiça, a prefeitura vai recorrer, eu já sei, vai para o Supremo e nós vamos ganhar, porque todos os pedidos de informação nós estamos ganhando, demora, apesar que esse tudo vai, com certeza, até janeiro, dezembro, o final do ano, nós já, de já deve, porque a justiça não é rápida, mas provavelmente nós teremos as informações necessárias que justifique toda essa situação. O que não justifica para os trabalhadores e para a população um aumenta, entendeu? Mas ali vai ter os números é, baseados em que e tudo mais. Bom, as nossas propostas, é, visto a crise nacional, a gente propôs o congelamento do IPTU, é, o reajuste 2022... Né, então, a gente está propondo que, desculpem, 2023, um congelamento, né, em função da crise. Essa é uma proposta que já foi nos é, enviadas. A outra, ampliação da isenção do IPTU para os imóveis, até 100 mil reais, que foi isso que eu estava chegando, ouvi o Wagner falando, porque essa questão dos 80 mil, se toda planta genérica teve o aumento, então, é, é, tem que ampliar também o valor venal dos, das casas e terrenos. A retirada da correção do INPC, que é a inflação, para 2022 e 2023, porque é, que eles podem elevar esses valores em função da crise que nós estamos vivendo e da, da, da falta de controle da política nacional, nós podemos ter aí um INPC que pode chegar até 10%. 10%. Então, por isso, é, a nossa emenda é, retira a correção do INPC. E o fim do envio do carnê do IPTU para os moradores isentos que já entraram com recurso. É, a vereadora Juliana Fraga falou sobre isso, nós estamos aqui com um caso concreto e real, que ele tinha direito, ele mora no campo dos alemães, ele não sabia do direito e ele pagou o PTU completo, sendo que ele é, o tamanho do imóvel, o, a idade do imóvel, tudo dava a ele o direito à isenção, que uma, uma grande parte dos moradores do campo dos alemães não pagam, paga a taxa de lixo, mas não paga a isenção, não paga o IPTU da casa. Né? Então, é, então, a prefeitura tem que ser mais sensível nisso, uma vez que nem todo mundo tem essa, essa facilidade em ler aquele carnê, né? Nós estamos, inclusive, Wagner, e eu aproveito aqui a live de te cumprimentar, porque eu falei até na sessão que na sexta-feira, quando chegou o projeto, eu, a vereadora Juliana, fizemos aí com a nossa assessoria um esforço e protocolamos o documento na prefeitura e na Câmara. E você fez outro esforço, né, que é o, mate... o engenheiro, e fez o cálculo, é, atualizou, em função de todas as mudanças, a, a nossa... É, como chama a tabela? Não, a maquininha. A, a calculadora, calculadora do IPTU. Então, quem quiser saber como vai ficar seu IPTU para o ano que vem, envia aí nos, nos nossos gabinetes. É, tem que mandar a primeira página e a terceira página, que a gente está só, fazendo os cálculos. Só a terceira página dois. mesmo? Hã? Só a terceira página, só a página que tem os dados da Constituição. Oh, Wagner, nós precisamos da primeira página também, porque tem os dados para ver se confirma, entendeu? Então, nós queremos a primeira e a segunda. Mas, Vai de ver. qualquer forma, é, <risos> parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que aqui, como vereadores, aqui na Câmara, você fez um excelente trabalho na questão do IPTU é, e a, já fez a Aliás, não é só como engenheiro, né? Porque isso é coisa de, de programação de computador, né? Mas, olha, valeu é. muito. Está valendo muito, viu, Cláudio? O pessoal está mandando o carnet para cá e a gente está fazendo os cálculos. É a primeira e a terceira página, pronto, para falar certinho. <risos> é isso. Ah, o do Laudênio. Até falei com o vereador ali, é, a redução percentual do Laudênio. Falei hoje com o vereador Lino Bispo, que é da bancada do prefeito, e eu falei, ô, oh, Lino Bispo, você já sabe que vai ficar muito caro para vender as casas do Novo Horizonte, porque a classe trabalhadora, né, né o povo vende é, é, o imóvel, se está desempregado, vai para outro lugar, ou se tem outra oportunidade, é um direito. E na medida em que você tem o um aumento da planta genérica, isso vai pesar muito para as regiões, então, nós estamos pedindo aí a redução é, do percentual do Laudênio para que essas pessoas não sejam prejudicadas. É isso, são as propostas. Está aparecendo mais algumas, mas a tá. gente vai a Maria, apresentar todas Deixa eu aqui. te fazer uma pergunta. Não tem como vocês chamarem o secretário de Finanças para vocês conseguirem um tempo para explicar? Sim, sim. Mas a bancada do senhor prefeito não aceita nada. Nunca convocaram, é, nunca, né, infelizmente. É, nós, é, isso foi na termoelétrica e agora também. Na termoelétrica também foi esse absurdo. Mas é, a gente pode tentar, mas é três votos. As pessoas estão cega, surda e muda, entendeu? Falta de diálogo. Por Porque exemplo, aí... como você mesmo falou, né? eles não chamaram, não teve nenhum grupo discutindo a planta genérica, a não ser os, os funcionários mas, da Prefeitura. Mas, mas aí, sabe, Amélia, para poder, que, como você mesmo falou, vai judicializar. Então vai dando mais argumento para judicialização, sabe? Uma outra coisa que você estava falando, eu estava pensando, é, eu não captei no projeto de lei o desconto para pagamento à vista é... Foi citado? Eu não captei isso aí no projeto ele... de lei ou não está no projeto de lei? Ele manteve? É em outro... Ele manteve, ele manteve o que já era da legislação anterior. É Eu isso. Aqui? Não, saiu, é isso. Saiu? Então, ficou, ficou o mesmo da legislação anterior, né? Então, isso aí... Porque, na verdade, de quatro em quatro anos, o prefeito vem, né? por uma legislação que tem aqui específica de São José, ele tem que fazer a atualização, a revisão da planta genérica, a discussão do IPTU. Isso não quer dizer que o prefeito tem que chegar de quatro em quatro anos e aumentar a IPTU do povo. É importante ficar claro isso. Sim. Fazer revisão do IPTU não é aumentar, é adequar à realidade. A realidade hoje é uma realidade difícil. É uma realidade que deveria trabalhar o congelamento do IPTU, trabalhar mais isenções, trabalhar uma adequação em relação à realidade que nós estamos vivendo. Revisão é isso. Né? Não é simplesmente fazer e sair reajustando IPTU de todo mundo, como está acontecendo, né? Eu queria é isso. É isso é. Só cumprimentar aqui a Sarita, que está aqui acompanhando a gente. A Francineide fez uma pergunta aqui sobre o pôr do sol, que o pôr do sol teve a documentação na época do governo da Ângela, né? Lá paga IPTU. De fato, lá paga IPTU e não consegue pedir isenção, porque a mora é o titular da casa ali, né? Apesar de estar num sistema de comodato, mas é, tem um, o usuário da, da residência, ele tem ali a, a obrigatoriedade de pagar o IPTU, né? O Jarbas Lima perguntando aqui, Amélia, meu terreno tem 530 metros e é certo pagar 680 de IPTU? É, Jarbas, se você puder, manda para cá a fotinha do carnê de IPTU, né, com metragem, lei bonitinho, ou inscrição imobiliária, a gente já dá uma verificada na contabilidade aí do valor atual, e inclusive já faz a discussão do aumento futuro, né, que vai ter, que depende muito de bairro para bairro, conforme aquilo que a gente já colocou aqui, construção, terreno idade do imóvel e alíquota, que são os quatro itens que tem é, na discussão é, é, do IPTU. A merda, do é Valdemio, que vai aumentar muito, né, a, qualquer pessoa que comprar e vender imóvel na cidade inteira, que paga ITBI, o ITBI é sobre o valor venal. Então, se você tem em São José, o valor venal é 2% do valor venal. Então, se você tem dois, é, o valor do imóvel, quer dizer, se você aumenta o valor venal, 2% em cima de 100 mil é 2 mil. 2% em cima de 300 mil já é, é, é 3 mil reais, é um aumento de mil reais no ITBI. Então o ITBI vai aumentar é, muito é, em relação a, a, a essa situação quando você aumenta o valor venal. Tanto o ITBI, que é da cidade inteira, como o Laudêmio, que nem a América colocou aqui, que pega toda uma, uma região, da parte da região sul ali: Parque Industrial, Jardim América, é, Morumbi, Residencial União, Pôr do Sol. Aliás, desculpa, Vale do Sol, que são bairros que sofrerão com isso. Neide, é legalização para mudar o modelo da do documentação do, do pôr do sol. Hoje é possível graças à lei do presidente Lula, né, da lei do Minha Casa Minha Vida, a lei 13.465, que foi um aperfeiçoamento da 11.977, mas precisa ter uma iniciativa da prefeitura, existe caminho para é, ter a escritura definitiva, mas precisa ter... Iniciativa da prefeitura com relação a isso, só respondendo ela que está aqui também. Amélia, é contigo. Não, eu queria falar aqui, quando eu fiz o pedido para o vereador, líder do governo, Juvenil Silvério, para que mandasse a documentação, os estudos, eu falei para ele que eu vou fazer a emenda e já tô, vou protocolar no dia, na quinta-feira, porque é, eu estive lá na região. É, do Jardim do Lago, na questão da enchente. E lá a gente pegou os carnês. E é, o Jardim do Lago é um bairro pequeno. E aí o valor do metro quadrado do Jardim do Lago, eu não estou aqui com a planilha que está com a Juliana, é de 200 e pouco. O um metro quadrado do, do bairro Torrão de Ouro, uma parte menor. é menor. Vários outros bairros, o um metro quadrado, inclusive ali da leste, é de, de 74, tem o Santa Cecília tal. Então, assim, eu falei para ele, vou fazer a emenda, vou pegar o carnê das pessoas lá, mais um metro quadrado, porque eles consideraram todo São Judas Tadeu, ali todo mundo está na mesma proporção do valor venal. Agora, é, lá, infelizmente, é, vai ter direito a pedir isenção da enchente, o Wagner já me mostrou isso, toda vez que enche e tá? tal, mas não dá para você pensar... É que o teu valor venal, na hora que você vai vender a sua casa A hora que você vai fazer uma transação É sobre o valor maior, entendeu? Então, acho que tem que mudar Acho que o vereador, inclusive, devia se preocupar Estudar um pouco mais Eu só estudei o Jardim do Lago Por conta da enchente que nós estivemos lá Discutindo e preocupado, inclusive, de orientar as pessoas Que eles tinham direito de redução é, do, do IPTU quando, No caso de enchente Mas é isso Pergunta da Fernanda. A Fernanda, o governo do PSDB é, é o governo do PSDB é tudo igual, mas Feliz conseguiu ser pior, infelizmente, né? Ele Jacareí está congelado, né? Então, São Paulo congelou, mas São José. É, mas nós temos um prefeito insensível, né, gente? Jacareí deu cesta para os alunos, cesta na pandemia a cesta de mantimentos, né, Juliana? A gente fez várias é, lives aqui, inclusive, debate na Câmara, que lá teve, além da cesta de, de, de limpeza, teve a cesta é, também com dinheiro dinheiro da merenda escolar. Né? Aqui nós não tivemos isso. Infelizmente, o prefeito deu a marmitinha, marmitinha para os estudantes. Então, esse é o governo do PSDB. Vamos lá? É isso? Passa, passando para a Juliana. Amélia, São José pra dos mim? Campos é. deve ser uma das poucas cidades do Brasil que está reajustando a planta, reajustando o IPTU. São José dos Campos deve ser... O ideal é que a gente conseguisse, mas é pouco tempo, né? E para descobrir, mas deve ser, se não a única, uma das cinco, vai, porque não é possível, gente, esse país, é, não é possível. Não é possível. Eles, eles colocaram, né, os vereadores colocaram que é obrigação no primeiro ano do mandato reajustar, fazer esse reajuste na planta genérica, e, então tem que ser no primeiro ano. Então assim, como se eles não po podem passar, não podem mudar hum. essa regra. Tem que ser esse primeiro ano e, e assim vai. Esse é o discurso o Wagner dele. Wagner fez uma fala muito boa a respeito disso agora. É, né? eu não tava, então eu não tinha é. prestado atenção. Mas Podia é isso que repetir, eles falam, né, Wagner, sobre essa obrigatoriedade do primeiro ano. É a questão de ter o primeiro ano é, é obrigatório fazer a revisão do primeiro ano. Fazer revisão no primeiro ano não quer dizer aumento. Revisão é Sim. você fazer a adequação à realidade do momento. Está colocando de quatro em quatro anos para você, seja fazer a realidade de acordo com o mercado, seja a realidade de acordo com a situação política do país, de acordo com a situação social da população. O momento, inclusive, que outros municípios estão fazendo, é de você aproveitar no momento que é obrigatório o município fazer a revisão, simplesmente vai assim, vou fazer a revisão, a minha revisão será congelamento nos próximos dois anos. Isso já é uma revisão. Você estaria cumprindo a obrigatoriedade de estar mandando para a Câmara Municipal, mas com a decisão política de atender a nossa população, mantendo o valor do IPTU dentro daquilo que é necessário. Revisão é isso. Revisão uhum. não quer dizer aumento, revisão quer dizer se adequar à realidade. Beleza. Precisa dar um conceito para os colegas aí, viu? É, muita é... Vou a favor das nossas emendas, né? A nossa emenda é. fala do congelamento. É, fala do congelamento. A Amélia já citou as emendas? O congelamento, tá. da implantação. Então, é isso. A gente fez algumas emendas, espero que eles repensem. Agora eu fui lá para a sessão, né? Para continuar acompanhando o finalzinho da sessão. Aí já teve alguns vereadores perguntando sobre o projeto, querendo conversar, isso é bom, né? que mostra claro. que eles, né? eles mostram que ficaram preocupados também, estão preocupados. Tomara que tenha esse, essa conversa e que também pressionem para não votar a quinta-feira. Não vamos esperar isso, mas tomara que isso aconteça. Tá. Bom, então nós estamos encerrando aqui a nossa live, quero agradecer a Cláudia, que logo que a gente mandou os estudos, eu e a vereadora Juliana, na sexta-feira, desesperar, Aliás, avisar algumas pessoas que, para quem nós mandamos o estudo, nós tivemos que mandar o um anexo. E o anexo tem 400 páginas. Teve um economista que me reclamou. Ele falou assim, Amélia, você mandou o projeto, mas mandou um calhamaço também. Eu falei, olha, eu, aliás, na né, eu... próxima vez vou avisar que está o um anexo de 400 páginas. Mas agradecer a Cláudia, que leu o projeto, já no sábado estava discutindo, fazendo as comparações e tudo mais. É, o Wagner, que passou o final de semana elaborando, é, estudando o projeto, porque para elaborar é, a. Como chama? Que eu esqueci Planilha, eu... né? A, a planilha, planilha não. As a... emendas. As emendas. Planilha, Emenda. A gente a trabalhou junto aí. A é, Calculadora, a calculadora a calculadora. O Wagner passou o é, final de semana fazendo a calculadora estudando. Então, assim, eu quero dizer para as pessoas que podem e devem é, mandar sugestões para a gente, discutir com a gente, nós estamos super abertas aí para quinta-feira a gente apresentar as nossas sugestões e discutir com a população. Né? Nós estamos aí é, querendo é, que a prefeitura seja mais sensível e que não é, coloque esse aumento tão absurdo, porque todo mundo está com seus salários congelados. Essa é a minha última fala, vou passar para a Juliana, e depois Bom, vamos... eu ta... é Bom, o que eu tenho que agradecer, ali a... as considerações da... da Cláudia, e ajudou muito, viu, Cláudia, porque realmente é um assunto bem difícil depois eu me debrucei, ontem fiquei aqui para estudar melhor o projeto, conversamos com a Amélia, conversamos com Então, assim, mas foi um... um é, deu uma, né, uma clareada, porque você sair do nada, pegar o projeto, para quem não entende, então eu quero agradecer mesmo a sua disponibilidade de nos auxiliar, né, a sua fala, e a gente vai continuar aqui, depois a gente vai ter mais mais fechamentos, mais conversas aqui para ver o que nós vamos fazer e apresentar outras emendas. Mas desde já agradeço, agradeço a todos que estão mandando mensagem e colocando sim a situação que não é o momento desse, dessa mudança, desse aumento. Vai, vale vale Posso falar antes de você, Wagner, encerrar? Claro, claro. Eu só queria frisar, gente, assim, importante, de repente um, um gancho para não votar ainda nessa quinta é vamos chamar o secretário para esclarecer alguns pontos, sabe? De repente achar um gancho. E eu também gostaria de me colocar à disposição, porque tem outros, outro material que eu posso pegar, é, posso, a gente pode contatar outras pessoas também, tirar fotos de vários imóveis é, comerciais aí que estão para alugar, para mostrar a situação do, do, do, da cidade, né? que, que reflete o que é o país também, é, mas me coloco aí à disposição se vocês precisarem de ajuda no, no, na parte jurídica aí que vocês vão entrar, tá bom, gente? Boa noite para todo mundo. Obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade também, porque é um assunto, particularmente eu gosto de debater esse assunto, é, lembro que há quatro anos atrás nós tivemos um trabalho enorme para mostrar o absurdo que o prefeito fez quando colocou a história da taxa de lixo, aumentando a taxa de lixo é, de bairros mais simples e diminuindo de banco, né? os bancos economizaram 150 mil reais por ano de taxa de lixo, enquanto isso aumentou penalizando pequenas indústrias, penalizando pequenos comércios. E até hoje nós temos esse problema com muitas pessoas que passam dificuldade em função de pagar taxa de lixo, valores absurdos, absurdos aqui em nossa cidade. Esse ano, inclusive, seria uma ótima se o prefeito tivesse feito uma revisão da taxa de lixo. Isso ele não teve capacidade de fazer, né? não colocou nada na matéria sobre isso, então... É, fica até difícil de mexer no assunto quando você não tem a iniciativa daquele que deveria ter a responsabilidade de ajudar as pessoas. Mas é, é um assunto que a gente precisa levar o máximo de conhecimento da população, porque é, o que votar agora sobre PTU vai ficar pelo menos durante quatro anos. Então, é algo que vai impactar todos os anos na vida das pessoas de nossa cidade. Por isso, importante esse debate, importante a gente esclarecer a população, pressionar a Câmara Municipal a, a pelo menos abrir para conversar com a população e a gente fazer as alterações necessárias nesse projeto. Parabéns aí pela iniciativa, Juliana, parabéns, Amélia, valeu, Cláudia, aí pela Obrigado. participação conosco também. Um abraço a todos e a todos que estão acompanhando a live Não, também. Sim. Tchau, tchau, gente.